Eu sou o João de Paula, aqui da comunidade São Cristóvão do Trevo Itabaí. É, faço parte da comunidade desde 1999 né? e desde 2004 sou ministro da Sagrada Comunhão e catequista. E é uma alegria estar aqui para falar dos franciscanos, né? Nesta, nesses 100 anos de franciscanismo né? no Rio Grande do Sul. E a gente é muito bom falar dos franciscanos, onde a gente tem uma atuação muito importante deles aqui em Tabai e Itaquari. É, sempre né, a gente tem a lembrança dos freios que passaram pelas nossas vidas. Né? E eu tenho uma lembrança muito importante do Frei Rock né que já é falecido, e ele foi um, um exemplo aqui para nós de franciscano. E também os outros freios que vieram depois. Né? Frei Nelson Miller, que deu um importante apoio para nós na, na formação aqui em Itabaí e Itaquari. Depois veio o Frei Patrício, que deu um, um avanço muito importante para os jovens o Frei Martinho, o Frei João, que tem uma, uma alegria muito grande em falar sobre Maria, uma espiritualidade mariana, e o Frei Gastão também, um grande apoiador da comunidade, e o Frei Arno, né? que é aquele especialista em Bíblia, deixa a segunda-feira livre dele, podia vir, trabalha, é, descansar na segunda-feira, mas está dando os cursos de Bíblia para aquelas pessoas que querem se aperfeiçoar na Bíblia.